Olá, meu nome é Oswaldo Silva, vou mostrar nesse vídeo, dicas para tratar ejaculação precoce, mas antes se inscreva no canal, curte, e, clica no sininho, para receber todas as informações, para segurar mais tempo na cama com sua parceira sem passar vergonha. A medicina popular oferece uma grande variedade de soluções naturais para os mais diversos problemas de saúde. Uma delas é o chá de cravo para ejaculação precoce. Vou deixar aqui as informações do cravo que vai ajudar a tratar, mas vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo, o link para te ajudar a acabar de uma vez por todas com esse problema, e sua vida será totalmente diferente na cama. Existem muitos chás que podem ser extremamente benéficos para ajudar o tratamento de vários problemas sexuais. Estudos que vêm sendo realizados ao longo dos anos, mostram que consumir diariamente o óleo essencial de cravo, em variadas dosagens pode proporcionar o aumento do desejo sexual e a vontade de fazer sexo. O fato é que essa incrível especiaria vai muito além de contribuir para o sabor de pratos, mas também contribui de diversas formas para a saúde. Isso vale especialmente para os homens que sofrem com a ejaculação precoce. Para quem não sabe, o cravo pode atuar de forma muito eficiente no tratamento da ejaculação precoce, possibilitando um contato íntimo mais duradouro e prazeroso. Isso porque o cravo é um afrodisíaco tanto para os homens quanto para as mulheres. E é por isso que você deve apostar no chá de cravo para ejaculação precoce. Ele realmente vai ajudar, mas para curar a ejaculação precoce definitivamente, aqui embaixo do vídeo tem um link, que vai fazer de você um homem mais potente e sua parceira ficará surpreendida com o que vai acontecer com você.